Olá, nerd! Vocês sabiam que o evento da DC vai durar 24 horas e que você pode não estar tá preparado para isso? Não. Com a Comic Con de San Diego não podendo acontecer fisicamente, a DC e a Warner deram um passo genial à frente da Marvel e da Disney, fazendo um evento global que vai durar 24 horas. E não contente só com isso, eles ainda criaram conteúdos regionais. Isso quer dizer o quê? Que vários dubladores e artistas que a gente conhece que trabalham com a DC há anos, Provavelmente podem aparecer nesse evento que eles vão fazer. Pra vocês terem uma ideia dos atores e atrizes que vão aparecer, vai ter gente do elenco de Aquaman, The Batman, Batwoman, Adão Negro, Raio Negro, DC Super Hero Girls, Legends of Tomorrow, Stargirl, Patrulha do Destino, The Flash, Arlequina, Snyder Cut, Lucifer, Pennyworth, que é a série do Alfred, Shazam, o Esquadrão Suicida Novo que está sendo produzido, Supergirl, Superman e Lois, Jovem Titãs em Ação ou Teen Titans Go, Titãs que no Brasil passa na Netflix, Watchmen, Young Justice Outsiders e Mulher Maravilha 1984. Bom, o DC Fandom vem ainda dia 22 de agosto, então a gente tem mais ou menos dois meses aí de muita discussão, notícia, especulação e muito conteúdo que vai ser lançado nesse período. Então como a DC tem muita propriedade intelectual espalhada, muito diluída por várias plataformas, eu tentei fazer um apanhado de em que pé tá mais ou menos cada produção. Então se você não conhecia o Nerdice e gosta desse tipo de conteúdo e acabou de chegar aqui no canal, se inscreve e dá uma olhada em tudo que a gente já produziu. Mas antes de falar dos produtos, né, das obras especificamente, vamos tentar entender como vai funcionar essa convenção virtual. Eu vou até pegar aqui as palavras do próprio presidente da Warner. Não há fã como fã da EDC. Por mais de 85 anos, o mundo se voltou aos heróis e histórias inspiradoras da EDC para nos animar e entreter, e este massivo e imersivo evento digital dará a todos novas maneiras de personalizar sua jornada pelo universo da DC, sem filas, sem ingressos e sem barreiras. Com o DC FanDome, somos capazes de dar aos fãs ao redor do mundo uma maneira única e empolgante de conectar-se com seus personagens preferidos da DC, além dos incríveis talentos que os trazem à vida nas páginas e nas telas. Bom, esse evento vai, vai ser dividido em algumas áreas. E a primeira delas, a que funciona como um palco principal de um evento, é a parte do Hall dos Heróis. É basicamente de lá que vão sair todos os anúncios que a gente está esperando. Então é importante ficar ligado lá. E uma coisa muito interessante é que você pode assistir em vários idiomas, inclusive em português. A segunda parte que provavelmente vai ficar mais lotado é o DC WatchVerse, que é onde vão ficar todos os atores e as equipes por trás das produções, falando e discutindo sobre as produções. Eles também criaram, para quem tem filhos pequenos, uma área chamada DC KidsVerse, que vai ter conteúdo e ativações para as crianças. E vai ter também o DC Insiderverse, que vai mostrar os bastidores das produções da DC. Então vai ter os criadores, as equipes, falando um pouco mais como é essa, essa, esse dia-a-dia -dia deles, né? Como funciona a, a produção das obras da DC. Quadrinhos, filmes, games... Bom, o DC Fanverse vai ser uma área interativa com brincadeiras e tutoriais, onde eles prometem ensinar a fazer uma armadura da Mulher Maravilha e um Batmóvel feito em casa. Agora a parte que eu deixei por último, o DC U-verse, essa parte é a parte onde os fãs vão mostrar os seus trabalhos Então, artistas, cosplayers E o Brasil foi foi proibido de participar Por questões maiores, questões que envolvem os países, questões políticas Mas que vai deixar muita gente triste Porque tem muita gente no Brasil que produz conteúdo Que que engrandece a, a DC Comics Mas que não vai poder mostrar isso, né? Eu espero que, talvez até lá, isso mude Ou que, sei lá, no ano que vem, se tiver um evento como esse Que, que eles consigam... É, mudar esse, essa situação, né? Agora que a gente já sabe como o evento vai funcionar, eu vou tentar falar um pouquinho de cada produção. Começando pelos filmes, que depois de vários anos com vários problemas, 2019 foi o ano da DC. A gente teve Shazam, que deu muito certo, Arlequina, que muita gente não gostou, mas muita gente também gostou, inclusive eu, e O Coringa, que é um filme com Oscar. Mas em 2020, com essa situação de pandemia, o melhor que a gente espera, o melhor cenário, é o lançamento da Mulher Maravilha nos cinemas ainda esse ano. A expectativa agora é pro dia 1 de outubro no Brasil. Dia 2 de outubro no resto do mundo, mas dia 1 de outubro no Brasil. Eu espero que pelo menos esse filme a gente consiga assistir nos cinemas esse ano ainda. Mas com certeza, com essas mudanças de data inclusive, no DC FanDome muito vai ser falado sobre esse filme. Outro assunto que já é garantido no, no evento da DC é o Snyder Cut. Muita, muita, muita gente não acreditava que seria possível acontecer essa versão do diretor, mas tá aí. O filme, ou série, dependendo do que vai sair na né, HBO Max, é, vai acontecer. E isso levantou mais questionamentos ainda, né? Porque imagina que esse filme der certo. O que vai acontecer depois dele? Vai ter mais filmes? E aí os universos da DC ficam cada vez mais embolados. Então provavelmente muito disso vai ser explicado e falado durante esse evento, né? A gente tem 24 horas pra isso. Isso nos leva diretamente a duas coisas. O The Batman, que parou a produção, mas vinha lançando vários materiais de, de produção já continuamente. Então a coisa tava andando num ritmo bom. E o Air Cut, é assim que se fala, não sei que seria a versão do diretor do Esquadrão Suicida do primeiro Esquadrão Suicida. E é muito doido esse tipo de discussão agora, que muita gente não está levando muito a sério, mas o próprio diretor está, porque ao mesmo tempo o James Gunn aproveitou esse, esse lançamento do evento e anunciou a logo, mostrou a logo do, do Esquadrão Suicida versão nova, né? Então, não sei se eles vão falar sobre os dois filmes, mas seria interessante ver essa, essa discussão lá também. Outra coisa muito legal é que o, o The Rock sempre teve por trás da produção do Adão Negro, ele vai apresentar o painel sobre o filme. Provavelmente também a gente deve ter alguma informação sobre Shazam 2 e talvez sobre A Call 2. Bom, agora sobre as séries. Enquanto a gente teve vários problemas em relação aos filmes, as séries de TV, principalmente da CW, tiveram um crescimento exponencial, né? tanto de, de popularidade quanto de, de produção. O que era uma série virou duas, três e de repente virou um universo compartilhado. E isso ficou muito claro com Crise nas Infinitas Terras, que foi um crossover inacreditável. Mas agora, depois do fim da série do Arqueiro, do Arrow, eles têm vários desafios à frente. Primeiro, a Ruby Rose, que, que era a atriz que fazia a Batwoman saiu da, da série, então eles estão pensando em criar uma nova personagem para substituir. Tem a questão do Monstro do Pântano, que é a série que era do, do DC Universe, que não, não vingou para uma segunda temporada e a CW comprou essa primeira temporada para passar, então provavelmente eles estão pensando é, em, em participações, em, em episódios da, das séries da CW ou pensando já em alguma segunda temporada, terceira, mas não falaram nada ainda. Uh, tem também a série do Superman e Lois, que está para chegar aí, e tem a série derivada do Arrow, que agora já está numa certa berlinda, aí, já não se sabe se, se ela vai existir realmente. E além dos, das, das séries da CW, a gente tem a Pennyworth, que é da mesma produção que fez Gotham, série que tocava o coraçãozinho aqui tirando a última temporada, e que também já tá indo para uma segunda temporada, porque ela fez muito sucesso na TV onde ela passa nos Estados Unidos. Mas as séries, é, mas as séries que, que mais estão chamando a atenção no momento mesmo são Stargirl, que está no sexto episódio e tá tendo uma ótima crítica do público. A série do Watchmen, né, que já passou na, na HBO é, Titãs, que está indo para a terceira temporada não, não começou ainda, não retomou as gravações por causa da pandemia Mas que com certeza vai ter uma terceira temporada E a série da Patrulha do Destino, que conquistou muita gente E já tem data marcada para a segunda temporada, que é dia 25 de junho Agora sobre as animações Os longa metragens de animações da DC são sempre incríveis E esse ano de 2020 a gente tem uma, uma passada de bastão, digamos assim De uma certa forma é um pouco spoiler isso o Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, termina de um jeito que quer dizer, basicamente, estamos começando um novo universo de animação da DC. E o filme que vai dar início a isso é um filme de super-homem, tinha que ser, né? Então vai ser o super-homem, o Homem do Amanhã, que já tem outro traço, tem uma outra pegada, e também está anunciado para o meio desse ano, lá para junho, agosto, por aí, mais ou menos. Então vai ser lançado antes do DC Fandam. Talvez. E além dos longa metragem de animação, tem algumas séries de animação tão ativas também. A da Alequina, que está dando muito o que falar, e eu espero que eles falem bastante no, no evento. Bom gente, eu não vou entrar muito nos méritos de games e quadrinhos, mas eu acredito que na parte dos games a maior expectativa seja com uma nova série da, do Arkham, do Batman, ou um novo jogo do Super-Homem, alguma coisa de Liga da Justiça, acho que a expectativa está por aí. E eu quero aproveitar toda essa conversa sobre multiverso da DC, de várias produções, de várias plataformas, e apresentar para vocês The Gotham Sirens, que é a nossa websérie aqui no Nerdice, uma websérie sobre o universo de personagens que circulam por Gotham, mas focado nas três sereias de Gotham, né? a Mulher Gato, a Arlequina e a Era Venenosa. E a gente tem sete episódios, com dois arcos, algo assim. E eu espero que a gente produza mais para 2021. Mas se você gosta muito de o Universo do Batman, dá uma olhada lá. Diz o que você achou, comenta lá no, nos comentários o que, que você achou de cada episódio, de cada personagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado que a gente fez. E se eu falei alguma coisa errada ou esqueci de alguma informação importante, coloca aqui nos comentários pra gente poder ir upando isso e colocando a informação certinha pra galera. Tá certo? Valeu!